Hemos dito agora que seja G uma função cujo gráfico é simétrico ao gráfico da função f relativamente ao eixo ao x. Esta função não está aqui representada, mas sei, mas sabendo que ela é simétrica relativamente ao x, eu sei que ela é quadrática e é com a concavidade voltada para baixo. Qualquer coisa assim. E pedem-nos para calcular o número que é designado por esta expressão numérica aqui que está, que é o f de raiz 3 mais g de 2. Então vamos lá ver. O f de raiz 3 é fácil, temos que o nosso objeto, o nosso valor de x é raiz 3, vou substituir diretamente na minha função f aqui no x, e fica f de raiz 3 igual a raiz 3 ao quadrado, que sabemos que é igual a 3. Vamos agora pensar na g. A g, já vimos que ela é simétrica relativamente ao x. Logo, a única coisa que nos vai mudar vai ser a concavidade. Em vez de ficar y x igual a x ao quadrado, como era a primeira função, neste caso, ficará g de x igual a menos x ao quadrado. Então, vamos calcular o que nos é pedido, que é o g de 2. Então, o g de 2, vamos outra vez substituir aqui no, no valor de x o 2, Fica menos, atenção a este menos, porque este menos não está ao quadrado. O que está ao quadrado é o objeto que eu insiro, que vai ser o 2. Fica menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 4. Já temos os dois valores, já podemos fazer então a soma pedida, que é 3 mais menos 4, que dará menos 1.